A imensa maioria das pessoas vive vendo a vida sob um véu de sombras. A imensa maioria das pessoas apenas sobrevive. Acha que vive e apenas sobrevive. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Toma vergonha, queridão e queridona. Assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. Qual é o problema? Onde é que a gente está errando? A gente está errando no seguinte. A gente está procurando desenvolvimento pessoal no lugar errado. Eu, por exemplo, procurei durante muitos anos, eu procurei na igreja. Algumas religiões produzem reforma íntima, a minha nem isso conseguiu. Segundo lugar, se liga no que eu vou dizer que pode ser o seu caso, você conheça alguém assim. Processo inadequado, ou seja, incompatível com a pessoa. Então segura uma coisa que eu vou falar pra você, treinamento não é para qualquer pessoa, ok? Treinamento requer comprometimento, requer tempo, requer dedicação. Alguns treinamentos trabalham na humilhação, o treinador dá chute na canela do, do, do aluno, da aluna. Treinador de pó que ele é uma merda, você é uma merda, você merece essa merda dessa sua vida que você está levando. Você merece, você é um merda. Terapia também não é para qualquer pessoa. Por que, que não é também? Tá? Porque leva tempo, o investimento é alto, não é para qualquer pessoa. Tem gente que fica 20 anos em terapia. E a terapia não inclui as competências do autodesenvolvimento. A, a, a terapia te dá reforma íntima, mas não te ensina a comunicar com os outros, a se comunicar a se relacionar com os outros. Absolutamente. Treinamento não cura depressão e ansiedade. Não cura outra coisa tem processos que causam dependência é processo inacessível processo caro longo demais outro erro comum que as pessoas cometem tentar seguir sozinho a jornada tem gente que tenta seguir a jornada sozinha do autoconhecimento sabe como lendo livro e assistindo vídeo na internet eu acho que vai ficar fodão assistindo vídeo na internet coach que te ensina a ficar rico só que o cara nunca ficou rico o cara eu quero te ensina uma coisa que ele não sabe e, rapaz Ah, tá, Eu tem um coach aqui que fez formação em pnl ele cura até a câmara no rabo, só se for no rabo da mãe dele, que na meu ele não cura.